Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mário. E pra quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, estou aqui novamente, né? Na cozinha é, A minha esposa, vou falar com vocês aqui, a minha esposa, a mãe dela deu um azimpim uma é, Depende da região aí, conhece como macaxeira, mandioca, enfim E a gente não gosta delas só cozida pra comer assim, né? Cozinhar e comer é, Não é muito chegado a não ser se foi uma porção para a gente fazer frita né fazer um frango assado um, uma costela assada um, um torresmo, uma pururuca aí então a gente cozinha do jeito que tá aqui e frita né mas e a gente não tem intenção não tem nada de fazer porção aqui hoje é, aí eu resolvi ela não está em casa então eu resolvi fazer uma surpresa eu vou ali no supermercado vou comprar mais uns uns, umas duas raízes né para completar aqui que tá pouco eu acho que não vai dar uma forma que eu vou fazer um bolo de aipim para ela da minha receita tá galera eu vou fazer um que sempre quem faz o bolo de aipim aqui é ela mas eu sempre falar ah, desse jeito você faz não fica bom o doce de rei ela fala assim então você faz então você faz e hoje aproveitando que já tem esse porco aqui eu vou lá no supermercado agora e vou comprar os ingredientes mais umas duas raízes e os ingredientes para temperar que é o leite condensado coco ralado essas coisas assim beleza então Vou lá rapidinho no supermercado e volto para fazer o gol de Aipim. Não saia daí e já deixa aquele like se estiver gostando do tema. Já deixa seus comentários. Se estiver chegando aqui agora, não for inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Aí pessoal, ó, já cheguei lá do, do supermercado. Aí eu comprei aqui para completar, né? Mais um, um quilo da Aipim. Para render. O leite condensado o coco ralado e o leite eu já tenho aqui então agora eu vou cozinhar a empin né, para amolecer que eu vou fazer o bolo com a cozida e não crua aí galera a empin já está aqui ó cozinhando ó mais uns dois minutinhos já tá pronto e para quem já tá no canal há mais tempo já viu meu vídeo aí do Cocktop aproveitando até que enfim galera hoje eu tô usando a boca grande aí lembra que eu fiz o vídeo passado eu só Fiz meu almoço aqui usando as pequenininha, Porque não tinha panela para ali, ó Agora eu tô usando o bocão ali, ó olha que legal E sempre, como sempre, ó Pode colocar a mão no vidro, galera Sempre gosto de falar que a galera pergunta demais nos vídeos aí, ó E qual que topa o vidro esquenta? Ó o tamanho da boca, olha o tamanho da panela Ó, frio, frio, frio, ó Frio, ó, dá para a mão em todo lugar aqui, tá vendo? Então eu vou colocar a mão no ferro, né? Que aí não tem jeito, que o ferro tá em cima do fogo Mas no, no vidro, ó Ó Frio, ó, dá pra passar a mão em qualquer lugar, ó Aí galera, a empinha já tá cozida Agora aqui na bancada eu vou usar Essa travessa de vidro para poder amassar ela, né E fazendo essa massa Fazendo essa massa aqui, ó eu Cozido ela amassa muito rápido, ó, veja Aqui agora começando o processo De fazer o nosso bolo, amassando ó. cozidinha aqui tá sem sal sem nada e vá amassando ó, o máximo possível não pode no liquidificador tá galera quem quiser repetir essa receita aí deixa o um comentário Eu já fiz tanta receita aqui em casa tanta comida prato e a galera não deixa comentário se tentou fazer nas suas casas ou não é, já teve escrito que deixou sugestões aí de eu fazer tipo de prato, mas a galera não comenta se tentou reproduzir nas suas casas. Se dá certo aqui, né, gente? Vai dar certo com vocês também. Então, vou acelerar o vídeo aqui, para não ficar muito longo. Bora que bora! Aí galera, ó, rendeu bastante a massa Eu acho que aqui dentro não vai dar para me mexer não hein? Eu vou pegar uma outra vasilha aqui rapidinho Aí eu vou trocar aqui e vou pegar uma vasilha maior Porque não vai dar para me mexer toda aqui dentro ó. Deixa eu passar para cá Para não ter mais espaço né tá manipulando aqui aí agora que a empina é toda amassada nós vamos colocar o leite aos poucos galera e vão mexendo até fazer uma massa homogênica aí coloca leite mexe é aqui que vai deixar a massa creme tá aí. esse bolo aqui para quem não pode comer trigo né porque tem glúten ele é ótimo, ele só não pode para quem é intolerante a leite, né? Que nem eu falei no início do vídeo, a minha esposa ganhou a empinha aqui E a gente não gosta muito de comer empim pura Aí como ela saiu, eu tô inventando isso aqui de surpresa Quando ela chegar, vai estar tá prontinho E eu vou mostrar para vocês, vou terminar o vídeo aqui com ela experimentando, hein? Ó, dá para colocar mais Agora aqui, galera, acrescentando também a margarina O ideal seria a manteiga, tá? Mas eu fui lá no supermercado e esqueci de comprar. Vai a margarina mesmo. Põe a margarina aqui. Vou colocar essa quantidade aqui. Não tem muito. É a gosto. Não tem muita base não. Vai mexendo. Ó. E a massa começa. A massa começa a aparecer. Ó. Tá vendo? Vai amassando. Vai mexendo olha a textura da massa galera aí galera a minha massa do bolo de aipim ó já tá no ponto de forno, de forma né de pôr na forma olha e eu agora vou adoçar ela com leite condensado eu não vou usar açúcar eu vou usar leite condensado para adoçar o meu bolo tá vendo? não vai açúcar receita Aqui da de manhã, Vou colocar 100% O leite condensado Hum, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom E agora você pega A forma já aqui, ó Untada E agora vamos despejar, né? O nosso A nossa massa Aqui dentro Ó o tombo da massa, isso aí galera, ó, limpei a forma toda, a todinho deu aqui ó, certinho na minha forma. Deixa eu guardar isso aqui. E agora, para finalizar com, a, com o toque do chefe, é um o coco ralado aqui por cima. É eu não coloquei um o coco ralado na massa por dois motivos, galera. Um que a minha esposa não gosta de um de coco, e outra que esse que eu comprei no Whey ele é adoçado. E tá muito doce, mas mas agora ó, vem aqui ó, aqui toque do chefe ó, salpica aqui um, um, uns pouco por cima, ó, pode salpicar. Acho que deu para escutar aí, né, galera? O forno lá já apitou os 10 minutos do, do pré-aquecimento dele já deu. Nossa, galera, olha, olha que bonito! Aí, galera, agora, ó, vamos pegar aqui, ó, e levar o forno, deixar aqui primeiro, né? Vamos acender, o, vamos abrir o nosso forno aqui, ó, do mule, nosso forno elétrico, e vamos colocar aqui o nosso bolo de aipim, olha que delícia, ó. Colocando ali. Agora, vou fechar e só vou ligar aqui, deixar em 150 aqui mesmo e vou colocar aqui ele em 40 minutos, beleza? Agora vamos aguardar assar e já volto mostrando para vocês como que ficou o nosso, o nosso bolo aqui, né? O meu bolo de aipim, feito com a massa cozida. Já não esqueça de deixar aquele like, deixa aquele joinha aqui nos comentários, compartilha o vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, galera, para dar aquela moral aqui para gente, beleza? Então vamos aguardar aqui o bolaçar. Aí pessoal, o meu bolo de aipim tá ali, uma hora e dez no forno e já tá pronto. Eu vou tirar. E a mulher chegou aqui na hora certinha o Meu bem, não tem aquele bolo, não tem aquele aipim que tava que você deixou aqui, sua mãe te deu? Hum. Eu fiz um bolo com ele. Vamos ver como que vai ficar esse bolo, né? É aqui. Vamos ver como é que vai ser esse bolo. Eu fiz aquela receita você, você, você lembra que você faz assim, É, cozido. Vamos ver. Eu tô comendo, é, não, né? É receita de dinhinha. Então, vamos tirar é. aqui para mostrar aqui para a galera. Vamos ver se essa Olha, gente. Essa dinha sai um, fazer um bolo. Olha, galera, como ficou. Hum, assadinho, tá quente, hein? Não mostra tão um quente. Tem que ser rápido aqui, ó. Aí, trocar aqui esse fogão. Fechar ali. Gente, olha como que ficou o meu bolo. Topzão, hein? Hum, olha o cheiro aqui. Agora, esperar esfriar um pouquinho, né? Pra gente cortar. <risos> aquele like, quem gostou, galera? deixa aquele like. Vem cá, meu bem, experimentar. E vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver o que ela vai falar aqui do bolo aqui. Pera aí. Aí, gente. Como eu falei que o bolo é pra ela, ela vai experimentar aqui e vai falar. se que que ela gostou, hein? Hum, tá fofinho, gente, ó. Eu tá molho, o quê? Tá, tá quente, Tá aqui, quente. Tá quente. Que é, não. não, mas é pra você experimentar agora, pra mim terminar o vídeo, vai. Gente, hum, tá bom. O gosto tá muito bom. Gostei. De novo, de novo, de novo. É. Gostei. Aí ela tá aí. Ela gostou do bolo, ainda bem. Então, para o vídeo ficar mais longo, eu vou ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo.